Olá meus amigos, você quer mudar a sua vida? Quer se tornar uma pessoa diferente? Você quer coragem? Você quer audácia? Você quer ter segurança? Não importa o que você quer ter, mas você tem que saber o que você quer ter ou ser. Então, para que exista a evolução é necessário, primeiro, você saber o que você quer. As pessoas dizem assim, ah, eu quero prosperar, eu quero ter uma casa. Tá, mas o que você deve fazer com você, com a sua personalidade, com a sua essência, a transformação de você? Então, é, primeiro passo, descubra o que você quer ser ou ter. Né? Na verdade, o ter vem como consequência do seu ser. Quando você descobrir isso, comece a agir como se você fosse. Ah, eu quero ter coragem. Então, comece a agir como se você tivesse coragem. Comece a pensar o que uma pessoa de coragem faria neste momento. Ah, eu quero ser uma pessoa rica. que ser rico é muito complicado, né, as pessoas? <risos> Todo mundo quer ficar rico, mas ninguém sabe o que é exatamente. Mas eu quero eh, ser produtivo, eu quero ganhar dinheiro. Então, comece a agir como se você fosse uma pessoa que ganha dinheiro. Mas e como é que é isso? Bem, procure uma pessoa que ganha dinheiro. E viva, conviva com ela, converse com ela, troque ideias com ela. Certo? Observe que as pessoas que prosperam andam com pessoas prósperas. Né? Na Bíblia já diz assim, diga-me com quem andas e te direi quem és, dir quem tu és. Então, comece a agir conforme aquilo que você quer ser. Garanta a você que funciona. Só que não vai acontecer em 5 dias, em 10 dias, em 15 dias. Pode ser que leve um mês, pode ser que leve dois meses, pode ser que leve um ano. Mas vai funcionar. Então, quando as pessoas fazem o curso aqui comigo, né, eu falo assim, o que, que você quer para a sua vida? Eu faço essa pergunta cinco vezes por aula. E as pessoas dizem, o que, que é isso? Sim, você tem que saber exatamente o que você quer. E agir como se você tivesse aquilo. E olha, eu vou dizer uma coisa que é interessante, muito, muito, muito, muito interessante. Dá a impressão de um certo momento em que baixa uma força, né? em que uma força toma conta de você. Algo faz você se sentir forte naquilo que você quer mudar. Aquilo passa a ser parte de você. Então você não vai, tipo assim, eu tenho coragem. Não, você vai ser corajoso. Não vai ser assim, né? eu tenho dinheiro. Não, eu sou uma pessoa que ganha dinheiro. Muda toda a sua história quando você descobre o que você quer. Então, como um exercício, uma proposta para você, faça uma lista das coisas que você deseja ser, né? ou quem você quer ser. Você pode pegar como um exemplo, ah, eu gostaria de ser como o Silvio Santos, eu gostaria de ser como o Bill Gates, eu gostaria de ser como o meu vizinho, como o meu pai, como... não importa quem. Lembrando que todos nós temos dentro de nós uma estrutura de pensamento, um modo de pensar que vem da infância. Então tem coisas que vai ser difícil de fazer a mudança porque é uma crença lá do meu passado. E eu não percebo que tem. Mas se você persistir, se você insistir, vai existir essa mudança. Ah, então comece a observar aquilo que você quer para a sua vida. Vai acontecer, não existe outra possibilidade. Ah, então eu, por exemplo, era uma pessoa extremamente insegura, mudava de ideia a cada 15 minutos e não era respeitado porque né, eu sou um padrão de comportamento do N-tipo 7. Muda de ideia muito rápido, fala coisas que ofendem as outras pessoas sem perceber. Né? Mas eu decidi, para a minha vida, né, que eu queria ser uma pessoa de respeito. Eu queria ser uma pessoa que as pessoas dissessem assim, eu quero ser que nem o Afonso. E aí sim, eu fui trabalhar em cima disso. Então, a primeira coisa que eu comecei a trabalhar é não mudar de ideias. Como eu falava muito rápido, dava uma ideia, ou assumia um compromisso, eu comecei a judiar de mim mesmo. De, Bom, Afonso, você falou, ninguém pediu para você falar, agora aguenta. Então, hoje, a minha própria estrutura, o meu subconsciente, antes de falar alguma coisa, ele pensa. Ele não vai, não assume mais aquele compromisso bobo, assim, de uma hora para outra. Mas é uma mudança que veio e vem. E houveram outras mudanças, então eu quero me tornar, me tornei uma pessoa de respeito. Hoje eu tenho, é, diminuiu a minha ansiedade em função disso, porque eu me tornei uma pessoa centrada, uma pessoa ponderada, que eu não era antes. Entende? Então assim, para que você é, possa evoluir de verdade, você vai ter que descobrir o que você quer para a sua vida e pagar o preço naquilo que você deseja. Sempre vai ter um preço, pode ter certeza. Vai ter um preço que é o teu ganho, né? você vai ganhar com isso, e vai ter um preço também que é, é aquelas coisas que você vai ter que abdicar para poder conseguir aquilo. Então vai ser uma relação custo-benefício. A maior parte das pessoas preferem né, se tornar bobas, querem ser repetitivas, fazer aquilo que elas aprenderam na infância, que é um tal de come, bebe, dorme e morre. Tá, e aqui, no nosso trabalho, não. É acordar as pessoas para você se tornar quem você realmente quer ser. Beleza, pessoal? Então, assim, ó, é, comece a pensar o que você quer e trabalhe em cima. Garanto que vai funcionar. Se você não conseguir, liga para mim. Manda um sinal de fumaça, manda no WhatsApp, manda no, no, no, no nosso site, onde for necessário. Beleza pura, pessoal? Muito obrigado, um beijo no seu coração e grande sucesso para você aí. Um beijo!